Fala aí galerinha que curte meu canal. Aí ah, se você não curte, já dá aquela curtida aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, motorista de aplicativos da cidade de São Paulo. E hoje eu vim trazer esse vídeo aqui porque tem muitos motoristas e até mesmo os passageiros dentro do carro. Eles me perguntam, Lucas, quanto você ganha trabalhando de Uber, qual, qual que é a média de ganho, quanto que o motorista ganha e tudo mais, e se você quer saber quanto que o motorista ganha, meu assista esse vídeo até o final que eu vou explicar certinho o quanto eu como motorista eu ganho trabalhando uma média de 12 horas por dia, é a média que eu faço, eu começo praticamente das meio-dia até meia-noite, é o meu horário de trabalho, então eu vou estar explicando nesse vídeo certinho o quanto que eu ganho, quanto que eu tenho de consumo, o que que eu faço para manter essa média de valores, beleza? Então já dá aquele like, se inscreva e ativa o sininho, beleza? Bom, eu sou um motorista que eu comecei mais ou menos uns dois anos atrás. E na época quando eu iniciei eu comecei somente como Uber. Fiquei um tempo, começou a aparecer a concorrência, 99, Capify, City, Formove, WAP e etc. E eu ingressei em todos os aplicativos. E desde que comecei a trabalhar com os aplicativos, eu comecei fazendo vários testes para ver qual eram os melhores horários, o que eu poderia fazer para melhorar e tudo mais. Na verdade, o melhor horário para se trabalhar como motorista de aplicativo é trabalhando à noite. À noite o fluxo é bem maior de passageiro, não tem muito motorista na rua, então é um chamado atrás do outro, dependendo da região onde você estiver. Você consegue aumentar os seus ganhos consideravelmente. Eu costumo dizer que o um motorista... Até mesmo assim, no meu caso, o motorista ele ganha por hora. Cada hora trabalhada é uma média de 25 reais por hora. E isso descontando já o consumo do combustível. Dependendo do modelo do seu carro, o consumo de combustível pode ser superior. E aí você pode ter certeza que seu carro não é muito rentável para trabalhar nos aplicativos. Se seu carro faz uma média de 5, 4 km no litro da, da gasolina ou do álcool, isso já não está muito ao seu favor, viu? Eu recomendo você já tentar trocar de carro, pegar um carro mais econômico Um carro que eu recomendo é o Versa, porque ele tem um consumo bem inferior de, de álcool Então a média que o motorista ganha por hora é de R$25,00 Claro que tem casos que tem motoristas que ganham a menos Tem motoristas que ganham em uma média de R$18,00 por hora tirando combustível Tem motorista que recebe 22, tem motorista que recebe 20, Tem motorista que consegue até R$35,00 por hora o que faz o motorista ganhar dinheiro é saber se localizar e saber sair nos horários que tem o maior fluxo de movimento de, de passageiro e até mesmo onde você não pega muito trânsito para trabalhar. Eu costumo trabalhar da meio-dia até meia-noite. Nesse horário eu consigo fazer uma média aí de mais ou menos R$ 250 a R$ reais claro que depende muito do dia, porque por mais que a gente consiga entrar em locais bacanas, onde a gente sabe que vai ter bastante passageiro, onde os passageiros fazem viagens longas e tudo mais, mas infelizmente tem momentos do, do dia que, que na Uber ele não mostra pra gente o destino, então por a gente não saber o destino, às vezes a gente vai pegando viagens curtinhas, vai uma atrás da outra, e tem dias que a gente recebe menos e tem dias que a gente recebe a mais, não é um preço fixo, ah a Uber vai pagar... Vai, R$ mil reais por semana para o motorista. Não, vai ter semanas que você vai fechar a semana com 1.500, 2.500, 3.000, 1.000 reais. É tudo variável. O aplicativo é muito sanzonal, aonde você praticamente você vai receber mais dependendo da região onde você estiver. Eu particularmente eu não gosto muito de fazer região central. Claro que a região central é bom que tem bastante corrida e viagens longas, mas ali você tem que saber se localizar direito. Eu sou muito de fazer a zona leste, zona norte, zona sul Eu não vou muito para a região central porque eu pego muito trânsito lá Trânsito para a gente que é motorista não compensa muito não, viu? Eu vou dar só um exemplo do valor que eu recebi ontem Ó, Ontem eu trabalhei somente de 99 pop A 99 pop ontem, somente no que eu arrecadei trabalhando 12 horas por dia foi um valor de mais ou menos, acho que 250, 247 reais, com algumas gorjetinhas que entrou no carro, acho que eu fiquei com uns 270 reais, mais ou menos. E eu fechei a promoção do aplicativo, ou seja, de 247 reais é a média que o motorista ganha trabalhando 12 horas por dia. Claro que teve alguns momentos de pausa, teve momentos que eu estiquei as pernas. Eu costumo dizer que de 12 horas que eu trabalho, umas 10 horas mais ou menos é o que eu uso para realmente pegar o passageiro e para um lado para o outro, o embarque, desembarque, tudo mais. Então, dessas 12 horas, 10 horas é o que realmente eu trabalho. E nessas 10 horas que eu trabalhei, eu fechei essa média de 240 250 reais. Então, pessoal, essa é a média que o motorista ganha trabalhando 12 horas por dia. Agora vamos só fazer uma continha rápida aqui. Se um motorista, ele ganha, vai, uma base de 250 reais trabalhando 12 horas por dia, 250 vezes dá o que? 1500 reais, isso que eu estou falando de 250 é não tirando combustível, tirando o combustível que vai dar uma base aí de 300, 200 reais nessa faixa de valor que a gente está recebendo, o que sobra para o motorista livre é uma base de 1.100, 1.200 reais, isso que o motorista ganha por semana. Ah, e a média que eu gasto de combustível mais ou menos num dia é de 70 a 60, até às vezes 50 e 40 reais de combustível. A gente não ganha horrores, como tem passageiros que falam, nossa, eu vou entrar na Uber porque é extraordinário os ganhos que os motoristas ganham, eles são ricos, andam só de carrões. Esses mesmo passageiros nem sabem que muitas das vezes o carro é alugado. A gente anda de carrão 2019, 2018, mas praticamente são carros alugados. Então dá eras por elas né eu não generalizo assim 100% assim desse valor de ganho que ah, o motorista vai ganhar 1.100 reais Mas tem motorista que ganha mais, tem motorista que trabalha mais de 12 horas por dia tem motorista que conseguem 12 horas fazer mais de 400 reais é muito sazonal, mas o que eu costumo dizer é que a média é esse valor. R$ 1.200 é o que o motorista ganha numa semana, o que sobe para ele. Isso eu não estou contando a manutenção do veículo, não estou contando a alimentação, não estou contando os mimos que alguns motoristas colocam no carro. Então, realmente, tem que colocar muito a ponta do lápis, viu? No próximo vídeo, eu vou até fazer um vídeo depois, mostrando exatamente quanto que o um motorista ganha e qual que é realmente a despesa que o motorista tem, trabalhando nos aplicativos, então se você quer saber um pouco mais quanto que o motorista ganha, não deixe de assistir os próximos vídeos, se inscreva, ativa o sininho para receber a notificação desse vídeo que eu vou postar aqui no canal, claro, se você gostou, se você acha que realmente o motorista não ganha essa faixa e tudo mais, eu manda aqui no comentário, justifico porque você acha que o motorista não ganha essa média, porque eu estou mostrando aqui para vocês, isso aqui foi um ganho de ontem, vou colocar até de novo aqui na tela, um ganho que eu recebi ontem, ó. foi uns 250 reais que eu recebi ontem, só no, no que realmente trabalhei e a promoção que a 99 pagou, ou seja, recebi 400 reais. Tá ótimo, aí eu já tô acima da média. Bom, é isso aí pessoal, se você curtiu, já dá aquele like e até a próxima, beleza? Assista o próximo vídeo, hein? Falou, tchau!